poderoso Deus, graças a Deus, mais uma noite estamos aqui ao vivo, com a nossa madrugada no reino, amém, graças ao bom Deus, que a graça e a paz, que é sede de todo qualquer entendimento possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade, amém, hoje nós vamos orar e vamos ler um texto bíblico, sou apaixonado com ele, é um texto muito, mas muito maravilhoso que é um dos textos que é a base do, de tudo o Evangelho de Cristo, convido você a abrir sua, sua Bíblia, no livro segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 7, capítulo 7 de Mateus. Está o sermão do monte ou o sermão da montanha Glória a Deus abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7 em nome de Jesus se você não tem uma Bíblia eu sempre tenho que dizer isso se você está em um ambiente que você não tem uma Bíblia ou sei lá, alguma coisa por algum motivo você não tem uma Bíblia em mãos basta você abrir a descrição do vídeo que você vai encontrar aí o texto que nós vamos ler nessa noite, mas não deixe de ler a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? no mais eu peço a você, deixa um like que ajuda muito aqui o no nosso trabalho evangelístico deixa um comentário deixa um vídeo de oração escreva aí o seu testemunho nossa, como eu gosto de, de, de ler eu gosto muito, eu particularmente tenho muito para contar, graças a Deus. Deus tem provado muito que está comigo todos os dias. Então, escreva um testemunho, escreva de onde você está falando, né? de qual cidade, talvez até de qual país você está falando para a gente saber até onde está chegando a mensagem da cruz. Amém? Faça esse, esse trabalho evangelístico em nome de Jesus. O que, que eu falo que é um trabalho evangelístico é um... É uma obra de um evangelista. evangelista. Você deixar um like, você comentar e, e você também divulgar o link da live. Porque você vai, vai estar ajudando a propagar a palavra de Deus. Né? Nós lemos aqui nada mais, nada menos do que a Bíblia Sagrada. Aquilo que foi deixado para os filhos de Deus para ser nosso guia até o dia até os dias, estarmos com o Senhor para sempre. Não faça isso. Faça essa obra evangelista. Te peço crescidamente. Deixa um like, compartilha o link da live para mais pessoas estar com a gente neste momento de oração e leitura da palavra. E deixa um testemunho aí nos comentários, um pedido de oração, uma crítica, uma sugestão. Mas interaja com a gente. Te peço em nome de Jesus. Amém. Mais vamos orar. Em nome de Jesus. Palavra, orando, clamando a ti, Senhor. Devolta o teu Espírito sobre nós, arranque de nós toda iniquidade, Senhor. mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram as torrentes sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda ao concluir as multidões se maravilharam, maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Glória a Deus. Como eu já disse, irmãos, aqui é o final do Sermão do Monte. Até que um porém o sumo sacerdote ele escolhe Muito tempo, porque são, é, Mateus escreve o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7. São três capítulos do sermão do monte. E quando ele termina esse sermão, algo pode acontecer de errado, então você não faz. estava firme sobre a rocha então Jesus estava dizendo às pessoas que ouvem o que eu falo e praticam não adianta só ouvir não adianta você ouvir uma pessoa pregar a palavra, ler a palavra examinar as escrituras aquele que ouve essas minhas palavras mas não pratica não põe em prática, somente ouve mas entra no ouvido e sai no outro eu comparo essa pessoa com uma pessoa insensata uma pessoa sem inteligência uma pessoa sem sabedoria uma pessoa tola ouviu minhas palavras e não praticou somente o o salmista vai dizer no salmo no salmo primeiro que ele, aquele que examina as escrituras aleluia, de dia e de noite aquele que pega a palavra de Deus, examina de Jesus é a rocha. Ouve e pratica, tem. sobre os princípios de Deus então está fadado para o fracasso talvez você que está me ouvindo nessa noite algum projeto que não está dando certo a sua família está em ruína alguma coisa está dando errado talvez será porque não está edificada sobre a rocha aleluia muitos hoje estão apóstolo João escreve, no princípio ele era Deus, no princípio ele estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e esse verbo, essa palavra se fez carne e habitou entre nós, então Jesus é a própria ninguém responde, Pedro toma a frente e diz, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o enviado de Deus e, e começa a falar e Jesus diz assim, olha, mortos ou perseguidos no passado e muitos são mortos e perseguidos hoje às vezes nós vivemos num lugar onde não está acontecendo isso não de uma proporção é, alarmante ou uma proporção onde você fica com medo de andar pela rua, mas há países que estão dessa forma que você não pode dizer a palavra de Jesus e nem se pode andar com uma Bíblia na mão ou mencionar um texto que você é morto é a perseguição E firme, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos a embaixada do reino na terra e ela está edificada sobre a rocha. O diabo, o inimigo das nossas almas, os inimigos de Deus, os filhos de Belial, pode fazer o que quiser que a igreja ainda continuará na terra até o grande dia de ser levada, porque ninguém abalará a igreja porque ela está firmada sobre a rocha. Assim é a nossa vida assim nossa família tem que estar edificada sobre a rocha que é Cristo edificada sobre a rocha que é a palavra de Deus se você estiver edificado sobre esta rocha pode vir o vento que vier é uma grande promessa sobre essa igreja, sobre a, a, a, a, as ovelhas de Cristo está cessadas sobre a rocha talvez se você está com um projeto não está dando certo, sua família está se destruindo, ou sua vida não está da forma que você quer, porque talvez não está edificada sobre a rocha, mas edificada sobre a areia edificada sobre algo que não está sustento Hoje oh, testemunha nos comentários deixa um like, compartilhe o link da live para trazermos mais e mais pessoas para estar aqui com a gente nesse momento ímpar de leitura da palavra e oração, para termos essa comunhão com Deus e edificarmos a nossa vida, nosso projeto, todo o nosso ser